Olá, meu nome é Rafael Gomes, também conhecido como ComEx. Estou aqui para fazer o diário da mentoria, que basicamente é um vídeo falando sobre o que aconteceu na última semana na mentoria de IAC. Tivemos algumas coisas super relevantes, mas as três mais relevantes, se eu puder dizer, a primeira foi a forma, a nova forma, refizemos o nosso processo de deploy. Hoje, né, a gente consegue fazer configurações para o deploy funcionar de uma determinada configuração, de, de, fazer deploy em um determinado lugar tudo a partir de um arquivo de configuração, uma forma de configurar diferente. Isso foi muito legal, gerou um debate interessante sobre a interação de infra, ela nasce de um jeito não ideal e evolui para uma forma melhor. Então a gente está evoluindo de forma, é, passo a passo, né? interando e melhorando a, melhor fo a, a forma de colocar a nossa infra num determinado lugar. Tá? O segundo ponto que fizemos, que foi muito importante também, foi discutir o template de makefile. O makefile para a gente vai ser um ponto de partida de, de padronizar a forma de interagir com o, re, com o infra. Né? A gente vai colocar dentro de um arquivo padronizado e isso vai poder ser compartilhado em todos os repositórios de infra que a gente tem, para fazer tudo. A gente vai fazer com o mesmo comando e vai ter o mesmo comportamento a partir de um repositório centralizado. Esse debate foi super importante. Falamos sobre detalhe, fazer condicionais dentro do Make, abrimos a documentação do Make para ver como é que ele funcionava, compartilhamos esse conhecimento para as pessoas que estavam presentes ali. Tá? E a terceira coisa super relevante que aconteceu né, foi que agora estamos trabalhando com o Ansible Vault dentro do processo de deploy. Tá? A gente pôde fazer isso né, e... Um extra, né? um fato extra, foi o fato de a gente trabalhar no código. A demanda de infraestrutura ensejou a gente dar uma olhada dentro do código da aplicação. Não é IAC, vai, mas está relacionado com IAC, por isso que ele é o extra. Né? O extra é esse código que a gente teve que entender no Django. Eu falei da última vez, a gente avançou nisso. A gente não terminou da última vez, avançamos nesse debate sobre se era lista, se eram objetos, ele recebia como é que é aquele valor, que para gente de infra, antigamente, a gente só via uma variável de ambiente. Agora a gente está tá percebendo como é que essa variável de ambiente vira um dado a ser manipulado por dentro do código. Isso foi muito legal também. Tá? Eu agradeço a todo mundo envolvido em cada um desses processos, todo mundo que colaborou de novo. Isso é um trabalho feito por várias pessoas, não sou só eu, é uma comunidade que está se ajudando, se acolhendo, se, é, se colaborando, tá bom? Então é isso pessoal, se você não sabe o que é a mentoria e quer fazer a mentoria, você né, não sabia que ela existia, aqui embaixo vai ter o link com todos os detalhes da mentoria, tá? E é isso pessoal, muito obrigado e até um próximo vídeo.